Oi gente, sou Elisiane Pazini. vocês me conhecem como Liz, assessora técnica do Departamento STA de hepatites virais do Ministério da Saúde e eu vim aqui hoje a gente conversar sobre o preservativo feminino. Dia 16 de setembro é o dia mundial do preservativo feminino. E aí a gente precisa falar mais, ofertar mais. Vocês que trabalham aí no Sistema Único de Saúde, pensam com a gente. Não é preciso levar mais o preservativo feminino para as nossas oficinas, para as nossas discussões, né? falar mais com as pessoas. E nós mulheres, né, que baita ganho que é o preservativo feminino, ele vem como um insumo de prevenção que nos dá mais autonomia, porque a gente pode colocar ele um pouquinho antes, vem no nosso corpo, a gente pode também fazer com que a parceria nos dê mais tesão. Sim, prevenção combina com tesão e é isso que a gente precisa fazer. E aí contamos com vocês, vem com a gente, vamos lá, vamos levar o preservativo feminino para todas as pessoas.